Malfaga. Essas ideias agora não te peguem no flagra, porque se é fraude não passa. Nós tá tranquilo e calmo, né? Em casa, jogo tem que ser com raça. Bota sua cara, que ela é nós sabe, mas nós arrebata. Vamos mandar mais uma rimas, eles querem curtir o clima, mas sabe fazer o um show. Nem um sino pra cima, eu te derrubo na chuva de flow. Desse jeito eu não tenho. Mano mais de você. Você tá ligado? Eu não sabia que eu ia tentar. Tá ligado? Eu fiz uma bala. Você sabe, meu mano, eu vou te terminar. Você sabe, meu mano, que eu acabo contigo, então vem bater um o peito com a bala. Eu cheguei devagar no primeiro que tu é meu primo, querer lala, Mas liga tranquilo, meu mano. Nós não vai falar de ideia. Quer é dar tapa na cara da chuda? Tapa na sua cara, mas voa um pior na plateia. Foi boa intenção, mas se vacilou. Mano, de docente, ainda não. Yeah. Yeah. Que todos os versos você só foi você, tenta, Você pega a mugia, você entra, você se yeah. Aí mano, Você tá tentado, mano, que eu chego, Agora acelerando, sabe que a eu sou o trem hey. Então deita no chão pra ver se você acertou a ponte de manho hey. também Você não ganhou porque não debochou o seu esforço. Se eu deitar no chão, com certeza eu mando a rima. Se eles vão pra cima, eu trouxe seu pescoço. Mas não é sobre isso aí, nadinha, tá lá na você apela pro seu teatro. Eu passo verso, o errado, é raro. Você nem no chão pra mandar rima. Então Mas você é tá ligado que eu acabo contigo. Agora eu já te vou laver no bolso porque eu sou fabuloso. Você vai dar um tapa no eu meto seus cotos. Mas você sabe, meu mano, que você é um escroto. Fica é um fim, cadê tá o não mano? tu tá apanhando? Mas você meu pescoço. Ei, eu tô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 Seu flow, nós vem tranquilo, parceiro Seu jogo acabou, não te mato. Cê falou que só mandou Tulara Porque sou amiga, mentira, cê é fraco Se cê conseguisse isso, você faria isso Mas mano, só só se. Você falou de jogo, meu mano Você tá ligado, soltando o cavaleiro Então foi falta, faltou, faltou Continuando, faltou com medo Tô ligado, tá ligado que você é o fraude Vou chutar o pau, de o marinho Malte a sua cara Beats drama pra você não, para de meter o um loucão Você vai chutar o balde, você vai errar nesse round Porque o bagulho é terceiro e você já caiu no chão Quando oh! você já caiu no chão, mano, você é triste hey! Eu faço hit Olha oh! hey! o magrão apoiando o full beat oh! Eu preciso também com você é da cima Tá ligado que é magrão, tô uma amassada pro Johnny Que é o seu Não apanha o full beat, mano, poeira Com o madrão, tá, não? Mas aqui okay, agora sou eu e mais Você sabe, meu mano, que eu dou show. Tem flow, acabo contigo no gol. Mano, mas cê não pra você que agora, meu mano. O seu terror já chegou. É, magrão, sou cabuloso. Sabe que eu não sou horroroso. Esqueci de tirar tudo do bolso. Caralho, legal, cê é montão. Mas toda a rima que você Na minha irmã, como assim eu tenho tudo melhor Como que você vai ganhar? Hoje não Hoje não, hoje sim Porque eu já ganhei do Madrão. Fica dali assistindo Eu sendo duas vezes campeão ah, ah, Duas vezes seguida. Não, fica, tá. Sabe que eu acabo contigo Eu ri meu dança, faço a porra toda Mas você ainda é meu amigo uh. uh. uh. Cara que falou de F1 tô falando de DJ e um carro Alguns moleques tão falando de ir pra esquina, sentar no canto e rolar um cigarro, mas tá bom também tá, Por isso, que infelizmente, meu parceiro, cê não entende que cê tá de malandragem Pra esses, recomendo que me escutem, porque quando eu faço hip é mó viagem É mó viagem pra onde, pra onde o hip hop se esconde Desculpa me falar pra essa viagem que você faz, infelizmente, o hip hop tá passando longe E é diferente Pode ser viagem, pode ser caminhada e pode ser corrida. Essa é uma viagem que você faça pro inferno, mas infelizmente hoje sua passagem é só de ida. Não, não, não, deixa eu garanto a minha volta. Por isso que agora a bola tua, você vai fechar sua matraca. E quando você me mandar de ida, você não vai ver a rima fraca. Por isso que você vai tomar taca Você não entende que no cabeça o corpo brilho te destaca. E quando você me mandou de ida, o demônio ficou de boca aberta quando eu vi o pular com <tos> Como eu pulei a do A diferença é que você foi lá para voltar E agora eu tô te mostrando a direção Você disse que ele ficou de boca e aberta Por você foi na casaca do busão Só que é diferente, quando eu chego no inferno O capeta saiu fora e sobe nossa direção Sobe nova direção, pode ficar aqui Por isso que infelizmente você não foi sagaz Você acha isso um motivo pra vamporear Você entra no inferno e não saiu de lá jamais Então, infelizmente agora eu tô batendo De um jeito que você me entende, meio indeciso Eu faço freestyle mais conciso Viaje pra onde você quiser e eu te levei pro paraíso você é no tipo Tá tentando vender terreno, você não tá entendendo Qual aquilo que ela contou, pode ser no inferno Ele vai ficar pequeno, você não tá entendendo O modo que afinal das contas a questão da vida É se adaptar, eu posso estar qualquer lugar O sentimento mesmo, qualquer lugar que eu fiz, Vai virar hoje meu lar Não, não, não tô querendo vender terreno, meu parceiro Por isso que no argumento, se fudeu Cada um vai chegar lá do jeito que quiser Você nasceu sozinho, da mesma forma você morreu Tá entendendo, eu não sou Valdemiro, Por isso que felizmente mira e atira Você não entende sua rima um tá e indecisa indecisa. Eu não sou o Valdomino, tenho a voz da Mina Você tem uma voz da Mina? Ah, acho que não Você tá tendo minha mão, você não é o Sniper Eu sou direção, enquanto você não tá na comunhão E eu tô tipo os um Slay Snipers Você não tá entendendo, mano, que você pode falar com o Valdomino Pode ver Infelizmente, mano, é, a dicção me atrapalou. Você merece vencer que uh, agrumentar, tem que trocar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 Eu sou mais velho que você Por isso só a rima aqui não arrumou nada Não tive tempo de estudar, eu também não Esse papo de sempre eu ouvi que o que tava numa calçada oh. Aê Bate e volta 3, Ué. 2, 1 Eu sei que é bate de volta, não chora Tá com pressa, já tá acabando. Você vai embora agora Você sabe que eu respeito o se fodeu, era melhor ter vindo o Barreto uhum! E a rapaziada naquele pique, muito barulho pra batalha vai pedir um barulho pra batalha Chega aqui no momento sublime Eu falei do na Negra É só um personagem de filme Você que tá associando, meu mano Você que falou sobre a escravidão Então cala a sua boca E da próxima vez você se capita a minha informação Na verdade eu capitei sua informação Só expressei minha opinião Se você não entendeu e me julgou Certeza que você é mó vacilão Você é o da Negra Na rima você se amafa. Eu tenho a mensagem na ponta da língua Você só dentro da garrafa Eu só dentro da garrafa Mas eu tô nela Não, eu não tô nunca mais Dentro da garrafa tá o seu refri Porque ele tá e você não tá entendendo como é que nós jogava na esquina Hoje é o cano do do que tá falando Então vou ganhar e ganhar tubaína Não, não vou ganhar tubaína porque rima serão não manja Na verdade é isso, baína Tá me lembrando até laranja Cê falou que o refri tá sem gás? Na verdade é de cristalheiro Meu refri se chama Dolly, o sabor do brasileiro O sabor do brasileiro vai ver pra quem ele tá vendido Pra o um estrangeiro Aí é fácil. Você não entendeu que você é feliz? Claro que eu vou vender pro estrangeiro Pra vir dinheiro para o meu país Pra gente ficar feliz, pra gente ter mais atitude Transformar o dinheiro de refri, virar na escola e saúde Mas se você tá fazendo isso, quer dizer que você não faz o bem Você só tá pegando dinheiro enfiando no bolso de onde já tem Eu quero ver você o cara ser revolucionário E não mudar nada Quero ver você pegar seu lucro E fazer girar dinheiro dentro da sua quebrada oh, oh, oh, oh, oh, oh. O que é meu parceiro? Na moral, você não tá entendendo nada. Há tempos eu tô fazendo rap, tá dinheiro, dinheiro dentro da minha quebrada. Minha quebrada é batalha de rap, você não entende, você ficou pra trás. Nas antigas batalhas de rap, não presenteavam 300 mil reais. <risos>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 O HD aqui.